Quando Moisés estava ali diante do Mar Vermelho, clamando a Deus, sem saber o que fazer, como atravessar o mar, o Senhor falou para ele, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Porque às vezes nós ficamos amedrontados e até aterrorizados diante da das situações que a gente tem enfrentado na face dessa terra, mas em nenhum momento a palavra de Deus nos manda recuar. Em nenhum momento a palavra de Deus nos manda ficar prostrados, porque a ordem de Deus é para marchar. Foi isso que o Senhor falou para Moisés, diga ao povo que marche, diga ao povo que continue marchando. O Senhor abriu caminho no meio do mar O povo atravessou a pé enxuto, como diz a palavra de Deus E atravessaram para o outro lado Quantas vitórias nós deixamos de receber de Deus Porque muitas vezes, ao invés de avançarmos Nós ficamos prostrados Diante das lutas, diante das dificuldades Ao invés de marcharmos, ao invés de caminharmos nós ficamos prostrados, pasmados Diante da situação que nós estamos enfrentando Mas a ordem de Deus hoje para nós É para que nós continuemos a marchar Se você está meio que parado, meio que prostrado no caminho do Senhor Devido aos acontecimentos atuais Que você a partir de hoje comece a marchar Comece a caminhar em busca do Senhor porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria. Ele é tudo de bom que nós podemos imaginar. Então não adianta ficar prostrado porque não vai resolver nada. Se ficarmos prostrados só reclamando, só maldizendo a situação que estamos vivendo, só murmurando, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas se nós começarmos a marchar, e começarmos a profetizar milagres, com certeza o nosso Deus, que é Deus de milagres, ele vai se manifestar e ele vai operar maravilhas na nossa vida. Ele vai fazer uma grande obra para que o nome dele seja glorificado. Então, continue marchando. Miriam, quando chegou do outro lado, ela, juntamente com as mulheres, começaram a tocar o pandeiro e, e louvar ao Senhor e dizer que só o Senhor é Deus. E realmente só o Senhor é Deus. Só Ele pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. E só Ele pode nos garantir a vitória que Ele já conquistou para nós ali no Calvário. E aqui na terra nós temos que conquistar também todas as nossas vitórias. O Senhor está conosco, mas... Nós precisamos lutar, nós precisamos batalhar contra os poderes das trevas se nós quisermos ter as vitórias que o Senhor já decretou para nós no Calvário.